E aí, pessoal? Aqui é a Carol do Elefante Literário. Sou eu, sim. Queria dizer primeiro que minhas leituras estão de mal a pior, continuam de mal a pior, mas, em compensação, estou produzindo outros conteúdos no meu Instagram pessoal e com a minha sócia, Dani Cruz. E aí, em outubro, a gente está lançando um podcast sobre isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos processos de produção, de criação, Caso você tenha alguma dúvida, é só você ir lá no Instagram, ou no meu, ou no, na Caruru que é minha produtora, ou no de Dani, e mandar um inbox com um áudio com a sua pergunta, que aí você pode participar com a gente. Caso você não queira mandar áudio, também tem a opção de mandar por texto, sem problema algum. E aí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Então aguardo vocês e até mais! Fala galerinha, pra quem não me conhece ainda, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o sistema educacional brasileiro e educação. Não especificamente sobre esses temas, né, discorrer sobre esses temas, mas esses temas estão presentes aqui nesse livro que é Conselho de Classe de Jobilac, que na verdade é uma peça, né, escrita pelo autor. E eu li esse livro agora recentemente, durante a Maratona Literária em Dobro, foi um dos livros que eu me propus a ler, e aqui a gente vai ter basicamente uma reunião de professores, só com professoras, na verdade, que são interpretadas todas por homens. É uma curiosidade que tem, na né, da interpretação dessa, dessa peça. Daí a diretora antiga da escola vai embora com alguns problemas, doença, uma coisa assim, e chega um novo professor muito jovem no meio dessa reunião ali de surpresa. E isso vai gerar alguns conflitos entre as professoras ali, vai trazer algumas verdades à tona e algumas discussões sobre a estrutura da escola e a educação na própria sociedade brasileira e ali na comunidade na qual a escola está inserida. Essa aqui é uma peça que eu acho que, assim, esse texto que está aqui representado, se fosse retratado, sei lá, 50 anos atrás teria o mesmo impacto de ser apresentado hoje e de ser apresentado talvez 50 anos lá na frente. Porque são críticas que não têm mudado ao longo do tempo na história da educação brasileira. E com apoio de uma professora, pronto, da armada, zona. Eles não se mas forçaram a entrada com uma Gente, essa mulher tava querendo ver o circo pegar fogo. Existe aqui um caos, né, na escola, uma coisa que aconteceu que faz com que os alunos se revoltem com esse sistema e eles estão cansados de viver nesse ambiente cheio de grades, com o padrão, né, da educação que eles têm e com um sistema que não deixa eles se expressarem, e muitas vezes eles nem sabem como, mas não tem esse incentivo também. Ou um sistema que engessa o comportamento deles dos alunos, faz com que todos tenham que seguir o mesmo padrão, a mesma fileirinha, todos iguais, um atrás do outro, sempre sempre isso faz com que eles bem revoltada ali. uma das personagens é a professora de artes que apoia bastante os alunos, né, tá sempre engajada nas causas sociais e tudo mais e luta para fazer o seu melhor, sempre apoiando os alunos e procurando dar o máximo, apesar de não ter um lugar fixo para ensinar na escola. Ela briga, né, briga assim, disputa o espaço com a professora de educação física que na verdade é a professora mais famosa da escola e é quem meio é a manda Chuva ali enquanto a diretora antiga não está presente e ela é famosinha porque ganhou alguns prêmios como time de handebol, alguns campeonatos e tudo mais então ela ficou nesse impasse, numa briga de gato e rato durante a peça inteira já o diretor substituto, ele tem 27 anos, chegou ali na área e se vê num impasse querendo mostrar serviço mas ao mesmo tempo não sabe como atuar, onde atuar não sabe como a escola funciona ali naquele meio, daquela comunidade como é que as professoras trabalham ele não tem ideia, assim, nenhuma de como funcionam as coisas na vida real porque passou a vida inteira, a vida inteira assim Desde que se formou, tipo assim, o único canto que ele trabalhou foi na Secretaria de Educação, dentro de um escritório com ar-condicionado, nunca foi nas ruas, nunca tinha pisado numa escola pública. Mas é claro que, né, mesmo com a situação toda, com a situação difícil e delicada que tá acontecendo ali, ele quer ter a sua voz. Além dessas duas professoras e desse diretor novo, a gente vai ter aqui também a personagem de Paloma, que na verdade é a Tia Paloma, que ela gosta de ser chamada, né, professora de português e literatura. Ela tem uns 60 anos mais ou menos, mas age como se tivesse 20, como se fosse uma super jovenzinha. Ela é toda bobinha, meio avoada assim. Inclusive, ela nem ensina mais ela na escola. Ela tá ali só marcando presença e batendo ponto. Só que ela trabalha na biblioteca da escola, porque ela não aceitou sair dali do ambiente que ela passou quase a vida toda dela de trabalho. Então, para não perder o cargo, né, para não sair dali da escola daquele ambiente, resolveu ficar na biblioteca quietinha. Mas apesar disso, quem tem destaque mesmo são os professores de artes e a de educação física. E isso é uma coisa muito legal aqui desse livro porque na minha escola era assim pelo menos Ixi, na minha escola eu Prado? Dei uma porrada no microfone. Na minha escola era assim, pelo menos, acredito que na sua também, que está assistindo esse vídeo, né? É, as disciplinas de educação física e arte nunca foram disciplinas de frente, vamos dizer assim, disciplinas muito importantes, ou que as pessoas sempre dessem muito valor. Eram disciplinas mais escanteadas, aquelas disciplinas que, ah, faz qualquer coisa que passa, não tem prova, não tem avaliação rigorosa. São as que são menos importantes, as que não reprovam. E aqui, justamente, são as duas professoras dessas disciplinas que conduzem a peça. Bem dizer, nas costas do tempo todo. Uma mais conservadora, mais rígida, mais durona, que é a professora de educação física, e outra mais liberal, mais good vibes, apoia os alunos e tudo mais, que é a professora de artes. Sempre com essa ideia de dar voz aos estudantes e de empoderamento estudantil, que eles podem fazer tudo. Agora, tudo, né? Tudo tem um limite também. A editora Cobogó mandou esse livro aqui pra gente faz algum tempo já aqui pro canal e tava aqui na estante parada, eu peguei agora pra ler, e achei um texto muito interessante. Ele é crítico, ao mesmo tempo que é divertido. Ele trata de temas polêmicos, de ter temas até sensíveis de um jeito sensível, né, que a gente sabe que é o ensino público brasileiro mas de uma maneira que deixa a leitura leve às vezes nem deixa tanto assim, né, porque tem uns, uns pega-paca-paca aqui grande umas brigas feias entre os professores. Aí além desse sucateamento do ensino público fala sobre a segurança nas escolas greve de professores, o descaso de muitos profissionais da educação pública, entre outros assuntos e olha que isso aqui é bem curtinho, acho que eu li umas duas horas, mais ou menos. Se você ainda não conhece, essa aqui é uma oportunidade de você conhecer esse livro, olha aqui no box de descrição tem um link da Amazon, por onde você pode comprar várias coisas muitas coisas, livros e o que mais você quiser que vai ajudar bastante o canal comprando por esse link, não esquece de curtir deixa aqui seu comentário dizendo se você já leu essa peça, se você conhece e deixa nos comentários também se você tem costume de ler peças de teatro, eu basicamente não tenho, e eu acho que essa aqui foi a segunda peça que eu li, além de outra que eu li da mesma editora, e é isso aí espero que tenham gostado, e se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado a gente se vê já já aqui no Elefante